Quando eu cheguei aqui no Senado, nós tínhamos duas liminares, duas liminares pendentes a serem cumpridas. Imediatamente eu determinei o cumprimento dessas liminares. A decisão do ministro Faquin de afastar o senador Aécio Neves foi liminarmente cumprida por essa presidência. Assim que eu recebi a comunicação do ministro Faquin que notifique, notificou o Senado em cópia, ele intimou o senador Aécio Neves, notificou o Senado. Eu, através de ofício, que era o meu papel, comuniquei ao senador Aécio Neves a decisão do Supremo Tribunal, através do ministro Faquin é de afastá-lo das funções de senador. Então, não tem, como eu disse na nota, não tem previsão regimental, não tem previsão constitucional é, o afastamento pela justiça. Então, cabe ao ministro Faquin Determinar a forma do afastamento não cabe a mim, cabe ao ministro faquin E eu cumprirei, como cumpri a decisão do afastamento, cumprirei a decisão complementar que venha da Suprema Corte. Não estou aqui para descumprir absolutamente nada e não tem por que descumprir. E esse momento é o momento da gente acalmar as instituições, da gente ter paciência de não querer ter protagonismo, eu não quero ter protagonismo de nada aqui em relação a essa questão. O que for determinado, o que vier da justiça e como venha, será cumprido pela mesa diretora do Senado.